Olá pessoal. Olá pessoal, tudo bem? bem boa, noite. boa noite. Começa, agora, Começa a nossa... agora a nossa mesa redonda, mesa que é a é... Aula, aula inaugural da nossa pós-graduação em Direito e Processo Eleitoral da Faculdade Cristã da Amazônia. E hoje nós temos um time de peso aqui, só tenho, só tenho mulher empoderada nessa mesa redonda de Direito Eleitoral aqui. Nossa querida professora Rita Gonçalves, boa noite, seja bem-vinda, muito obrigado pelo convite. Nossa querida deputada Aline Gurgel, também, muito obrigado por aceitar o convite, de estar aqui conosco nessa noite. Boa noite. Nossa amiga... De... A doutora Patrícia Almeida, vice-presidente da OAB, do Amapá, muito obrigado também. Obrigado. E a minha amiga particular também, a doutora Tati Gomes, advogada eleitoralista de Brasília. Então, é, nesse momento, eu gostaria de agradecer imensamente a Faculdade Cristã da Amazônia, FCA, em nome do nosso diretor Jorielson Brito e da nossa diretora Sandra Brito. E como eu já disse, esse painel é o lançamento da nossa pós-graduação de, de Direito e Processo Eleitoral da FCA e uma homenagem também às mulheres, já que estamos às vésperas do Dia Internacional da Mulher. E o nosso primeiro painel nessa mesa redonda é com a com a, a professora das professoras, a mestre das prestações de contas eleitorais. Professora Rita Gonçalves, que é, tive o prazer de poder conhecer. A professora Rita Gonçalves é professora formada pela Universidade de São Paulo, pós-graduada em direito eleitoral, especialista, é, especialista não, diria que doutora em prestação de conta eleitoral, partidária, chefe de cartório eleitoral, analista judiciário, servidora da justiça eleitoral, professora palestrante conferencista. Nessa noite a professora vai estar falando sobre a atuação profissional das mulheres nas finanças eleitorais, né? aplicação dos fundos especial de financiamento de campanha, do fundo partidário é, e prestação de conta de candidatos. Seja bem-vinda, professora Rita, e a audiência é toda sua. tá mudo. Opa, agora sim, né? Agora. Gratidão agora. a você, Thaisa. Boa noite, doutora Patrícia, doutora Aline, doutora Tati, a todos os que estão nos assistindo aí nessa noite. Nós realmente, é, todas nós, né? todas as mulheres que estão aqui é, te ladeando, Certamente estamos todas muito felizes por estar ao lado de uma pessoa que nos prestigia e nos valoriza tanto nessa semana aí de tantos eventos né, do Dia da Mulher, e principalmente a mulher no direito eleitoral, né, porque a gente sabe que de alguns anos, de algumas eleições para cá, o cenário realmente vem mudando com a participação feminina. Então, inicialmente, quero dar o meu boa noite a todo mundo que está nos ouvindo de todos os lugares. Tem um monte de gente querida aqui do Amapá, que já me mandou mensagem durante o dia, muitas pessoas, muitos alunos. Quero mandar beijo para todo mundo, a Junuíra, Alex Pereira, todos os meus queridos aí do Amapá. A gente percebeu nessas eleições né, cheias de dinheiro público, né, de fundo especial de financiamento de campanha, fundo partidário e a fiscalização, o controle da justiça eleitoral e as mulheres ali atuando em todas as frentes, medidas novas de aplicação de recursos. Nessas eleições nós tivemos a obrigatoriedade da aplicação de pelo menos 30% ou o equivalente da proporção da chapa para doações de mulheres, né, as campanhas femininas. É, é muito difícil a gente falar na participação da mulher nas campanhas se a gente não olhar um pouquinho para trás... E perceber que aquela promoção das candidaturas, aquela aplicação na formação política, ela na prática, de fato, ela não ocorre. Então, a gente tem percebido, né, durante os últimos quatro anos, principalmente, a gente vem ouvindo falar bastante das candidaturas laranja e daquelas mulheres que muitas vezes nem sabiam que estavam concorrendo, né, mas... Existe uma agremiação na organização disso tudo, que poderia, né, se tivesse atendido aos preceitos da norma, um ano antes das eleições ter aplicado o seu fundo partidário. Na legislação existe hoje, na, na, na lei 9096, que é a lei dos partidos políticos, ela traz a obrigatoriedade da aplicação de pelo menos 5% do totalzão do fundo partidário em programas de formação política das mulheres. Isso fomentaria, estimularia, incentivaria essa participação feminina para que quando chegasse as eleições lá nos anos pares, essas mulheres estivessem mais preparadas, estivessem podendo lidar melhor com o regramento. Mas na prática o que a gente vê Ainda não é isso. A gente sempre vai ter esperança de que isso se modifique, mas ainda não é. Com a novidade do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, o que a gente viu foi, nessas eleições né, de 2020, a regra destinando verba pública às mulheres, mas colocando essa verba, principalmente a do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, né? o fundão eleitoral, que a nossa comunidade de alunos nós chamamos de FEFEC, também conhecida como FEFEC, esse fundo especial, ele chegou às mulheres, mas ele chegava baseado nas diretrizes partidárias. Então, aquilo que as agremiações, aquela aposta que a agremiação fizesse em candidatas, ele poderia destinar esses recursos então, ainda que haja uma legislação hoje que permita, que obrigue, que as agremiações é, fomentem, alimentem as mulheres financeiramente para a formação política e para as campanhas, na prática isso acaba não acontecendo. O Fundo Especial de Campanha, de acordo com uma diretriz partidária, pode, por exemplo, ir para uma única mulher do partido. Isso não há... Nenhuma ilegalidade, nenhuma irregularidade aí, porque também a norma diz que é o partido, de acordo com as suas estratégias partidárias, quem vai distribuir esses valores. Então isso precisa ainda agora, nós temos aí, estamos na iminência né, de uma nova reforma política, então esperamos que as mulheres possam ser melhor contempladas nessa questão. Tivemos muitas mulheres advogadas trabalhando, atuando. Eu sempre falo, né eu trabalho há pelo menos três décadas dando aula de prestação de contas de, das finanças eleitorais. E lá atrás, né, em, nove em 1998, eu lembro que eu estava preparando um curso, dando um curso e chegou um contador e um advogado que tinham vindo do interior para participar de um curso meu. E o advogado, no final do curso, veio me parabenizar, que tinha gostado bastante, aprendido, mas ele me disse o seguinte, professora, eu ouvia falar que tinha um curso bom aqui em São Paulo, de prestação de contas e tal, mas ele era administrado por uma mulher. Vejam só, isso em 1998. E ele dizia que ele não ia ao curso porque era um curso ministrado por uma mulher, de um curso de finanças eleitorais. E por mais argumentos que eu tivesse ali para dizer para ele que o, mulher, o lugar de mulher é onde ela quiser, e mulher faz bem aquilo que ela quiser, como qualquer ser humano, qualquer gênero independente, basta que queira fazer aquilo e queira bem. E naquela mesma turma em que ele estava, eu tinha uma única mulher participando ali. Então, nas finanças eleitorais existia esse preconceito que isso não era uma coisa de mulher tratar de dinheiro de finanças isso era uma coisa muito complicada e a gente viu aí nessas eleições de 2020 todos aqueles que participam da nossa comunidade ouviram perceberam nós temos hoje quase metade dos alunos do Brasil inteiro dos profissionais do Brasil inteiro representados por mulheres então essa atuação feminina no direito eleitoral, especificamente nas finanças, isso fez uma diferença enorme nas campanhas de 2020. A gente percebe que teve um cuidado maior, uma delicadeza aqui, um detalhamento maior a colar, mulheres que tiveram que se dividir em pandemia entre cuidar dos filhos, da casa, do marido, das questões domésticas, das questões de informática, tecnológicas, se aperfeiçoar, dar assessoria aos seus candidatos, aos seus partidos. E as mulheres deram um passo gigante. Posso dizer que essa dificuldade que a gente teve em fazer com que os recursos públicos chegassem às mulheres de fato, a dificuldade de que o conhecimento das profissionais chegassem, não foi é, não deixou a desejar tivemos também uma outra mudança no entendimento que a gente percebeu todo mundo de olhos né voltados mais com, com um cuidado maior a essa atuação todos os órgãos de imprensa o poder judiciário estímulos de todas as partes nós somos mais da metade dos eleitores do Brasil mas representamos ainda 10%, a nossa representação feminina no Congresso é de 10%. Então a gente precisa de fato de mais mulheres atuando. Essa aplicação do fundo partidário na, nos programas de formação política, nos anos que antecedem as eleições, é fundamental. Dirigentes partidários, presidentes, tesoureiros, basta criar formas de, de divulgação, sites, cursos, palestras, simpósios, treinamentos para que as mulheres possam capacitar-se e sentir-se à vontade para participar das campanhas nos anos eleitorais. É muito difícil a gente falar numa transformação se não houver o engajamento. A gente tem percebido aí ao longo dos anos que os passos estão sendo dados miudamente né vem ali um ou outro mas o futuro tem revelado a gente consegue perceber que as mulheres têm objetivos definidos determinação vontade de aprender vontade de fazer quantas vezes durante a campanha eu recebia vídeos ou percebia nas redes sociais na internet alunas minhas, advogadas, né, atuando no direito eleitoral, amamentando seus filhos e dando entrevistas sobre as finanças eleitorais. Outras alunas, enquanto dava banho nos filhos, deixava o celular no Viva Voz e ali ia tirando dúvidas comigo sobre a legislação que ela estava estudando e não estava conseguindo entender ali um ou outro ponto mais embaraçado. Outras alunas que, enquanto dirigiam, Enquanto iam aos seus locais resolver suas atividades diárias, no carro, deixavam o celular no rádio do carro, conversando e tirando dúvidas estudando, virando madrugadas, se aperfeiçoando. Isso independe de gênero, isso independe de sexo, isso independe de qualquer orientação. Mas a delicadeza, a forma e a determinação de uma mulher realmente são coisas diferentes em sua atuação. Esperamos realmente que agora o poder público possa de fato propiciar condições de uma atuação mais efetiva dessa fiscalização, dessa, desse controle maior sobre a aplicação do fundo partidário para que mais mulheres se engajem e mais profissionais as assessorem. E do lado de cada justiça eleitoral, mais mulheres trabalhando ainda na análise das contas, nas decisões dos pareceres técnicos. Então, eu vejo de uma forma muito promissora e um horizonte muito bonito da participação feminina. Eu não posso falar muito porque nós temos muitas mulheres para falar. Eu queria ficar aqui até 9 horas da noite falando sobre essa delícia que é. Mas eu espero realmente que o Fundo Especial de Campanha, o fundo partidário, possam vir com regras, que possa haver alterações na norma para que elas possam ser melhor distribuídas. Nada contra a designação, a destinação desse fundo para uma única candidata numa diretriz estratégica do partido. Agora, poder compartilhar mais esse pão as mulheres receberem verbas financeiras e não um santinho ou outro que ela sai ali, e não um contador ou um advogado que o partido pagou e a justiça eleitoral fica questionando. Então, que os partidos e o poder público, de fato, possam estimular mais e mais a participação feminina, porque, de fato, ela sempre fará a diferença. Eu vou parar e passar a palavra para o meu próximo, acho que para o tizer, para que eu não fique aqui me estendendo demais, tomando o tempo dos meus colegas. Professora, Professor, isso que a, a, a senhora falou é uma, é uma realidade. realidade. É, na, eleição na eleição aqui no Papá, eu, eu encontrei, encontrei na, na Polícia Federal, Federal no momento, da, da eleição, da uma colega advogada, advogada foi e algo que foi algo que, que me chamou, que me atenção. chamou a atenção. É... É... Ela, estava ela estava lá na com diligência, diligência como advogada, com advogada e estava e com estava seus bem dois bem. filhos no, no, no carrinho de bebê na Polícia Federal exercendo a sua função então para a senhora ver que, e eu fiquei pensando talvez eu naquela condição não saberia me desdobrar ali naquele momento com um filho Imagina com dois e, e prestando ali né, o seu serviço naquele momento. Então, realmente, isso que a senhora falou, da mulher estar se desdobrando na pandemia, né, com a, a informática, com os serviços, com o trabalho eleitoral mesmo, em si é, foi algo que eu pude presenciar. Eu Não me contaram, eu vi, assim como a senhora viu, eu vi nesse dia na Polícia Federal, no dia da eleição, e eu fiquei assim caramba, eu acho que eu não daria conta se fosse comigo. Então, realmente, a gente tem visto essa, essa participação feminina, ela tem crescido e ela tem cada vez mais se tornado importante no direito eleitoral. Eu vou agora chamar a deputada Aline Gurgel para participar com a gente e ela está falando sobre violência política contra as mulheres. A deputada Aline Gorgel ela é deputada federal pelo Estado do Amapá, ela é, ocupa o cargo de procuradora na Secretaria da Mulher e procuradora da mulher na Câmara dos Deputados. Seja bem-vinda, deputada Aline. Boa noite, Dr. Taiser. Boa noite a todas as participantes, doutora Patrícia, doutora Rita, doutora Tati, a todos os internautas. É um momento muito oportuno, doutor Taiser. você como homem que incentiva as mulheres, que defende, faz essa defesa das mulheres, tanto no direito eleitoral como na sociedade como um todo, é poder proporcionar esse momento de debate com mulheres, tão empoderadas, mulheres com tanto conhecimento, né? a fala da doutora Rita ela foi pontual, porém é, muito esclarecedora, até para nós, né? eu sou presidente de partido, uma das poucas presidentes de partido do país, porque no nosso partido republicano nós temos duas mulheres presidente de partido e precisa avançar mesmo, e essa legislação ela é realmente permanente, um permanente aprendizado. E dizer também, né, que parabenizar a Faculdade Cristã da Amazônia, doutor Thais aí como coordenador dessa mesa, coordenador de todo esse debate, é importantíssimo nesse mês de março, né, tendo em vista que o mês de março, é, eu lancei uma campanha nas redes sociais falando assim, né, não queremos flores, nós queremos viver, né, a mulher ela precisa desse direito básico que é o direito à vida, que infelizmente é, nós estamos é, ainda lutando por esse direito, né? da mulher dizer não um relacionamento e não morrer, a mulher ali se né, rejeitar algo e não ter que pagar com a sua própria vida. Então, o mês de março realmente vem para trazer todo esse debate e eu fico muito feliz, porque a defesa da mulher ela é ampla, né? ela não, não se fala só de violência, mas de todos os direitos. E aqui, como procuradora da Mulher da Câmara, primeira procuradora adjunta né, da Mulher da Câmara, a gente tem travado essa luta da defesa da mulher em todos os seus direitos, principalmente fazendo com que, fortalecendo a rede de atendimento à mulher, né, implantando as procuradorias das mulheres nas câmaras de vereadores e nas assembleias legislativas. E aí vai bem com o que a doutora Rita falou. Nós precisamos eleger mais e mais mulheres para que a democracia realmente seja plena, né? Precisa ter dessa, dessa equidade, dessa voz de homens e mulheres na política. E o tema que você nos incubiu hoje foi justamente falar sobre a questão é, da violência política, que a violência política ela acaba sendo um entrado, um empecilho para que mais mulheres ingressem na política. Então, a violência, nós já temos a violência doméstica, que é altamente prejudicial para as mulheres, né aquela violência silenciosa ali no seio familiar. E aí as mulheres, quando elas tentam ali disputar um cargo né, de decisão, que é muito importante, aí ela se depara com a sorte da violência política, que é uma violência silenciosa, legislações ainda estão sendo construídas, né? E, e a gente precisa avançar cada vez mais Porque é, essa violência Ela fere completamente a democracia né? ela, é, ela não combina nem um pouco com a democracia Que é a liberdade de expressão Que é você ali poder é, Ter liberdade em todos os sentidos Então a violência política Ela tolhe isso Ela amedronta as mulheres né? E ela faz com que as mulheres Possam até perder ali a sua vida Porque estão defendendo um direito. Então a gente não pode falar sobre violência, a legislação de violência, violência política, sem é, dar uma entrada é, na violência institucional, né? É, toda essa legislação ela é muito nova e a Câmara tem trabalhado muito para para poder é, elaborar essas legislações, aprovar essas legislações. E a gente sabe que o trabalho é árduo. A bancada feminina da Câmara tem 77 mulheres. Mulheres aguerridas, mulheres inteligentíssimas, mulheres que chegaram lá com uma história de luta, mulheres corajosas. E a gente aproveita todo esse talento e consegue ali elaborar leis que vão defender toda a sociedade. Então, a violência institucional né, ela já faz parte da legislação brasileira por meio do decreto 9.603 de 2018, que estabelece o sistema de garantias de direitos da criança, do adolescente, de vítima ou testemunha de violência. E aí começa-se a falar dessa violência institucional, que ela, ela, ela alcança a política mais que as mulheres, e acontece dentro das instituições que deveriam proteger é, nossos direitos, acaba cometendo esse tipo de violência. E a Lei 13.431 de 2017, no seu artigo 4, inciso 4º, é, já tipifica a violência institucional, né? que aí diz no artigo, no artigo 4 diz para os efeitos dessa lei, sem prejuízo tipificação das condutas criminosas são formas de violência é, violência institucional entendida como a prática por instituições públicas ou conveniadas, inclusive quando gerar revitimização, e aí a gente entra nessa legislação agora é, que é muito nova ela é um PL é o 349 de 2015, da deputada Rosângela Gomes, que também faz parte do meu partido, uma mulher negra, né, que ela, a história dela é linda, ela é filha de, ela é filha de, de, de, de uma mulher alcoólatra, uma mulher negra, é, como ela diz, favelada, e ela conseguiu vencer todos esses entraves, esses percalços, e hoje ela é uma grande mulher na política, uma mulher que nos representa como um todo. E ela teve essa coragem de apresentar o PL 349 de 2015, que vem tipificar a violência política, porque antes desse PL né, não, há, não, tem, não havia nenhuma tipificação, então é, ficava muito solta essa violência. O que, que é realmente essa violência política? E aí ela vem, apresenta esse PL em 2015, e esse PL tem sua aprovação agora, exatamente é, é, nesse ano, agora de 2021, a gente consegue é, é, aprovar esse PL. E aí outros, outros projetos de lei vão e são inseridos nesse projeto principal dela, onde a Câmara né, vem falar sobre o que... Aí ela apresenta dizendo que criou o mecanismo para coibir violência e discriminação política contra a mulher e das, das outras providências. Então, o de 2015, que foi aprovado na Casa, ela, ela cria né, novos mecanismos para coibir a violência e discriminação política contra a mulher. E aí ela vem também dizendo nos seus incisos... né o que, que é essa violência para poder ter essa tipificação. Né? Então, agressão física, psicológica, que as mulheres sofrem, econômica, é, patrimonial, tudo aquilo que está ali inserido já na Lei Maria da Penha, porém, levando para esse âmbito realmente da política. Divulgar notícias falsas, e aí a gente sabe, doutor Tais e as nossas palestrantes que estão aqui, né, que hoje a gente está vivendo uma enxurrada de notícias falsas, que desconstrói a mulher, né, que, a, que fere o direito da mulher, a família, e causa um, um, um dano sem precedente para a humanidade, para a sociedade e para essa mulher também. E isso é muito grave, porque você não tem como segurar essa velocidade da internet né, e, e desses feitos que, que são terríveis de notícias falsas. Então, interromper a fala, o pronunciamento... É, vários deputados na Câmara, por exemplo, já foram interrompidas nas suas falas, e a gente é, dificilmente a gente vê um homem sendo interrompido né, na sua fala. E isso é um tipo de violência política, que parece que não é grave, mas é gravíssimo. E fazer montagens né, de mídia, audiovisuais, em que no nudez, é, atos sexuais, que acontece muito. É, ah, eu não era da política antes, então eu não tinha minha imagem exposta. Ah, sou candidata, e se ficar forte ainda. Né, se, se aparecer nas pesquisas, aí você pode contar que vão fazer montagem de nude seu, vão fazer montagem né, com, com a sua história, com a sua família, com o seu rosto. E isso tudo desanima as mulheres a participar, porque as mulheres não estão acostumadas com esse, esse ambiente hostil. Né? Então, a mulher precisa, não, prefiro me, me, me reservar. E isso, isso não pode acontecer. isso Nós temos que vencer a cada dia essas limitações. E o projeto ele altera também o artigo 243 do Código Eleitoral, né, incluindo a proibição de propaganda eleitoral, que menospreza a condição da mulher e estimule a discriminação de sexo ou raça. E, e assim, aí eu quero falar também da importância, agora, rapidinho, que vai haver sim uma reformulação no Código Eleitoral, ele é muito antigo, é, as especialistas podem falar né, é, é, o tanto que ele é defasado. E aí eu quero convidar todas as especialistas que estão aqui, a doutora Patrícia, que é uma mulher que sempre incentivou outras mulheres aqui no nosso estado e faz parte da OAB, onde eu tenho uma, assim, uma grande admiração pela, pelo, pela, por toda a entidade, principalmente os dirigentes, como a Urinei Brito, e falar que lá dentro da OAB surgiu, logo quando eu entrei no meu mandato, é a ideia da gente montar a frente parlamentar em defesa da mulher advogada. E isso foi histórico na Câmara, porque nunca tinha se montado essa frente. E essa frente nasceu com 186 deputados federais assinando, é, 15 senadores, é uma frente mista né, de defesa da mulher advogada. E quando eu ia colher as assinaturas, é, muitas pessoas perguntavam, né? É, perguntavam, assim, mas mulher advogada precisa de defesa? Tipo assim, ela já, ela já tem todo o empoderamento, ela, ela defende, ela precisa de defesa, então, para você ver o desconhecimento aí, né, que todas as classes precisam de defesa, e, e principalmente também a mulher advogada, e aí eu explicava, precisa, né, ela precisa de defesa, a mulher como um todo, precisa desse olhar atencioso na construção é, de políticas públicas que venham é, dar oportunidade para a mulher, né? a gente não quer ser igual o, os homens a gente quer os direitos iguais e a gente precisa desses direitos resguardados e a gente montou essa frente por exemplo em 2015 a, a, a as mulheres advogadas precisaram da Câmara é numa legislação onde foi surgiu a legislação Julia Matos que foi justamente né uma advogada Daniela Matos que é, não, tinha, não tinha ali os direitos esclarecidos da mulher advogada e ela estava grávida e foi fazer uma sustentação oral no STF. E chegou lá, ela pediu prioridade. E o, o ministro disse que ela não teria prioridade, porque não, tava em, não, tava, não estava na, na legislação. E ela ficou lá o dia inteiro, desde 10 da manhã, foi conseguir fazer essa sustentação às 17 horas. Resumindo, quando ela saiu de lá, ela foi, é, é, teve já contrações, passou mal, né, pelo, pela, por todo o problema que ela passou o dia inteiro sem comer, em pé, e ela foi para o hospital direto. A filha dela ficou 60 dias. É, na, nasceu prematura, ficou 60 dias na UTI, e daí viu a, que, a, que a mulher advogada grávida precisava dessa prerrogativa, precisava dessa legislação, precisava dessa prioridade, e entre outros direitos que, que tem na, né, na licença maternidade, que não tinham. Então, é, é necessário as instituições é ter essa interlocução permanente. Por isso, nós montamos a Frente da Mulher Advogada, uma sugestão da OAB, da Amapá. e essa frente, é, é, é a gente agora está convocando a frente para fazer parte né, de, dessa mudança inteira no Código Eleitoral, porque ele vai ser alterado todo. E a Comissão Especial já está sendo montada, e quem, faz, quem é o presidente da comissão é um deputado republicano, Jonathan Jesus, e eu falei para ele que a gente quer fazer frente a isso, quer estar presente porque a gente precisa garantir esses direitos. Esses direitos no Código Eleitoral também, né, como a deputada aqui fez essa alteração com essa lei que, que vem falar sobre a violência política. E já para concluir, né, dizendo que Várias deputadas também apresentaram o projeto, que foi a deputada Margarete, a deputada Rejane Dias, e eles foram apensados pensar esse projeto principal. E esse projeto, ele também é, tipifica aqui penas como três anos, né em caso aqui ele, ele dá é, tipificação específica, que tempo singularidade e complementa a legislação. É um projeto que você né, sofre algumas penas, penalidades, três anos de prisão né, para... Para os casos aí mais graves de violência, de violência política contra a mulher, né? menosprezo, discriminação, e, e o texto criminaliza condutas como assediar, constranger, humilhar, perseguir, ameaçar candidatas, detentoras de mandato eletivo, utilizando de menosprezo, discriminação, e a pena de até quatro anos de reclusão prevista nesses casos poderá ser aumentada um terço se a vítima for mulher gestante, idosa, com deficiência. Então, assim, começa a surgir as primeiras legislações sobre isso. Mas eu quero aqui finalizar, dizer que nós precisamos fazer mais debates, levar isso para as instituições, principalmente para as faculdades, sim, de direito, né? levar para a comunidade, para a sociedade, porque é um debate que precisa ser permanente. E legislações novas vão surgindo, porque uma vai complementando a outra. E nós temos que punir, sim, esses agressores que cometem essa violência essa violência institucional, porque se nós não fizermos isso, se nós não conseguirmos fazer com que eles é, paguem por esse crime, vai ficar mais e mais impunidade e, e, e isso aí é prejudicial para toda a sociedade. Então, eu quero agradecer aqui, me colocar à disposição na Câmara, é, nós precisamos dessa interlocução, porque é, nós temos que legislar sobre todos os temas e não é fácil porque você tem que ter conhecimento de causa, estudar permanente 24 horas, então, por isso que a gente precisa da interlocução de pessoas que têm especialidades, como as mulheres no direito eleitoral, as mulheres no direito penal, né, as juízas, as promotoras, eu sempre faço essa interlocução antes de apresentar um projeto de lei para não pecar e não é, é poder ser inconstitucional, que isso é muito grave também. Então, eu quero agradecer aqui essa oportunidade, desejar um feliz Dia das Mulheres, né, falar que nós vamos continuar lutando por esses direitos e, e, principalmente, pelo direito à vida. Muito obrigada. Obrigado, deputada, pelos esclarecimentos. E a senhora está lá na linha de frente mesmo, né, onde estão acontecendo essas alterações. E, mais do que ninguém, a senhora fala com propriedade porque essa questão da violência política a senhora sente muito na pele né, durante o período eleitoral, fora do período eleitoral. Então realmente isso é um dos motivos que acaba é, vamos dizer assim afugentando as mulheres né do, do meio político de participar ativamente é, das eleições da vida política por conta é, dessas divulgações de fake news por essas notícias falsas por essa questão de violência política realmente é, só me engano nós tivemos um caso que a gente pode considerar uma violência política que até ultrapassou apalcou uma deputada dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo. Sim. Ah, o ca... foi, foi um caso emblemático ali, você viu, né? mas que é o que acontece. É, hoje a gente vive num mundo cheio de câmeras, né? num mundo de Big Brother. E aí você é, vê ali a audácia de um homem, né? planejou mesmo tocar nas partes íntimas, e é o que o vídeo mostra... E isso é uma realidade que as mulheres sofrem constantemente, essa isso não pode ser permissível, né? Nós tivemos um caso também, doutor Tais aqui, no, no, aqui no, no Estado, agora recente, que a gente está monitorando, que foi o caso da, da é, Lorena Quintas, ela, é, ela foi vice, na, de, a prefeita na chapa de um, de um candidato, e ela sofreu agressões gravíssimas, né? Dizendo assim, ó, é, ameaçando, eu, eu quero, tipo te estuprar, eu quero né, ver você ali é, é, é, morta, algo terrível, né, só porque ela tinha vindo candidata Então, isso aí realmente é inadmissível, precisa é, ser punido mesmo, precisa de prisão. Muito obrigado, deputado, pelo, pela palestra que a senhora deu aqui para gente, pelos esclarecimentos. Agora eu quero convidar a minha amiga doutora Patrícia Almeida, vice-presidente, da Ordem dos Advogados do Amapá, advogada eleitoralista, militante é, e professora universitária, me deu aula na, quando eu fiz a pós-graduação de eleitoral. Me deu aula e é uma amiga pessoal que eu tenho. Trabalhamos juntos na Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. E são amizades que o trabalho o trabalho nos apresenta, pessoas que ficam na nossa vida né, com amizades verdadeiras. E a minha amiga Patrícia vai estar falando sobre as, a mulher nas posições de poder. Então, o tempo é todo seu, minha amiga. É, agradecer. Dizer que, primeiro, a minha amiga, depois de, da Rita, depois da Tandalini, Falar e passar a palavra e parabenizar as duas que me antecederam aqui, foi exposto. Agradecer a você, Tais pelo convite, pela Faculdade Cristã Fico muito feliz e pela honra de estar podendo participar é, e, e estar participando de uma mesa com mulheres tão empoderadas e importantes no nosso cenário de direito eleitoral, como também a doutora Tati. Dizer que. É, falar da mulher é, em posições de poder e falar do tema de mulher no direito eleitoral, ou seja, é, aonde nós temos e lidamos, é, é, é um tema que é apaixonante, é um tema que é, eu sou advogada há 20 anos, então eu sempre lutei e luto é, como a deputada falou, a gente não luta para querer ocupar os espaços dos homens ou ser melhor do que os homens ou diferente. Eu sempre falo que a nossa luta é principalmente por, por respeito. Quando você reconhece, quando você respeita é, um colega assim, de trabalho, independente do gênero que ela tá, a gente consegue fazer com que as, os direitos se igualem. É, quando a gente fala de... Nas mulheres no poder, a gente tem o exemplo das mulheres hoje que estão com a gente. A doutora Tati, que é uma referência é, no direito eleitoral é, em Brasília e no e, e país. A doutora Emprestação de Contas, como o, o Taiser falou, é uma referência para as mulheres e para, para a advocacia eleitoral. Então, deixou de ser é uma referência, é, deixa de ser só é porque é mulher, conquistou o espaço, mostrou é, o que tem a deputada Aline, é, aqui no nosso estado é uma referência de mulher no poder, que tem constituído e tem é, levantado essas questões de é, defender os direitos das mulheres. Quando a gente fala da, das mulheres no poder, e aí eu posso dizer que, é, hoje, ocupando o cargo de vice-presidente da de uma instituição como a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Estado do Amapá, a gente consegue fomentar é, as discussões de interesse da mulher. Nós temos grandes líderes homens, que são parceiros, que estão trabalhando junto, como a deputada Aline falou, quem a convidou... É, a deputada para criar a frente parlamentar em prol da advogada é, mulher foi o nosso presidente Aurelien Bento. Construído com nós que fazemos parte da diretoria, tanto eu quanto a Cínea Gorgel, que também faz parte da diretoria, são as duas mulheres que fazem parte da diretoria, mas quando a gente fala do empoderamento da mulher em é, é, posição de poder, é nesse sentido. O poder de ter sua voz respeitada, de ter sua voz ouvida e dado eco a isso. É, pude acompanhar é, as eleições, agora tanto na Câmara Federal como é, para a mesa diretora e do Senado, e quanto nos orgulha ver as mulheres tomando o seu local de poder, de mostrar a sua capacidade de estar. A gente sabe que para a mulher é, ocupar a posição de poder e defender aquela sua posição, é um trabalho mais árduo, é como você falou, de ter encontrado uma colega nossa com os filhos gêmeos, fazendo uma diligência. É, são os percalços que as mulheres precisaram durante é, toda a sua vida e agora está mais é, mais visível de saber que a mulher, ela consegue hoje administrar sua casa, sua família, é, mas ela não perde nada a sua capacidade de ocupar para os espaços de poder, seja onde ela queira estar. É, eu acompanho também sempre a deputada Aline, e ela, ela, ela, ela, ela a, o trabalho dela de criar a filha dela, hoje pequena, ela estando em Brasília, de estar acompanhando, de estar sempre mostrando, sempre que ela pode, ela tá junto. Então, é... São essas posições e são essas situações que, a, que as mulheres é, têm mostrado as suas capacidades. É, antigamente se falava da mulher forno e fogão. Se criava as mulheres com essa intenção. Hoje a gente cria os nossos filhos, é, homens e mulheres, para ocupar os espaços que eles tenham e queiram ocupar. É, vimos uma primeira mulher candidata à presidência do Senado. Isso é a mulher no poder. É, Ver o discurso da senadora Simone Teixeira é, eu confesso que fiquei é, encantada. Nunca tinha, apesar de acompanhar é, algumas posições dela, algumas situações no Senado, mas não ela como candidata é, a, a presidência de um Senado, pela primeira vez uma mulher, e não voltou atrás e foi até o fim. E é como ela terminou dizendo, ela não perdeu. Ela ocupou aquilo que ela tinha. É, ver o engajamento na Câmara Federal, e aí, mais uma vez, me permita, deputada Aline, falar do seu trabalho é, de destaque na Câmara Federal, e hoje ver, dos sete lugares ocupados na mesa diretora da Câmara, nós temos três mulheres. A segunda secretária com Marília Reis, a terceira secretária, com Rosa Modesto, e a quarta secretária, Rosângela Gomes. E ver o empenho delas, como elas estavam unidas, como elas estavam participativas. E, e, e ver, inclusive, a candidatura da Marília Reis foi contra a indicação do partido dela, que indicava o homem e ela ganhou no voto. Então, são situações de ver mulheres em posição de poder é ver mulheres mostrando cada vez mais a capacidade de ocuparmos os espaços que antes se limitavam a ser ocupado por homens, com a justificativa de que as mulheres não teriam tempo, principalmente para se dedicar aos cargos que eram ocupados por homens. Hoje a gente é, vê é, num cenário de tantas dificuldades que as mulheres aqui no Brasil passa para poder enfrentar no direito eleitoral, de mostrar as suas posições, de falar da participação da, da mulher nas posições de poder, mas hoje é a mulher mais importante do mundo é uma mulher que é a chanceler alemã, Angela Merkel. Ela é considerada a mulher mais poderosa do mundo. Mas não é a mulher mais poderosa, ela é a atual chanceler do país. Ela é hoje, de fato, na União Europeia, a, a mulher mais poderosa. Ela é a mulher que comanda toda a União Europeia. E ela vem se mantendo no cargo desde 2005. Pouco se fala da, é, do, dessa posição de poder de uma mulher admirável como ela. E, e cada vez mais as mulheres têm tomado essa proporção. É, eu sempre falo, é, quando nós estamos num ambiente, é, principalmente acadêmico, de dizer assim, é, a mulher quando ela quer, ela pode e faz, e faz muito bem feito. E a mulher quando ela assume uma posição de poder, ela precisa, e é como a deputada falou, que a gente precisa trabalhar, estudar e se dedicar muito mais. É, porque somos cobradas mais, porque somos vistas é, sempre com a, com a dificuldade: será que ela é capaz? A doutora Rita falou que há pouco tempo o estudante dizia: Eu queria fazer aquele determinado curso, mas a professora é uma mulher. E hoje não se permite mais esse tipo de comparação de situações. Nós vimos uma eleição ainda com muitas dificuldades de ver as mulheres em posição de poder, no sentido de assumir a sua capacidade de que ela pode enfrentar os desafios e que, quando ela assume, e que, quando ela está à frente, ela consegue, ela vai conseguir suprir essas situações. É, quando se fala da violência, como se foi falada da violência política, muito se tem de tirar a expectativa da mulher assumir o poder, com a justificativa de sempre colocar em dúvida se ela tem a capacidade ou não de se permitir assumir esses cargos. E a gente tem visto que as situações têm é, terminado. É, o ano passado, a OAB é uma instituição reconhecida é, por suas lutas, por... nós estamos aqui num grupo de quatro advogados, de dizer que é uma instituição reconhecida por lutas pela sociedade, pelo cidadão, mas somente o um ano passado foi aprovada a paridade de gênero, para que pudesse ser respeitada a condição das mulheres de participar é, do poder na sua instituição. É, são situações como essas que a gente pensa que não acontece mais é, quando foi criada a frente parlamentar, mas a advogada precisa de mais alguém de mais uma frente de mais uma situação mesmo tendo instituição, precisa porque o que aconteceu com a Júlia quando ela foi sustentar é, no, no Supremo Tribunal que não foi lhe dar garantia de, é, de prioridade isso já acontecia muita a doutora Rita com certeza conhece, várias histórias de colegas que passaram por por isso. A Tati, é, eu tive o processo do meu primeiro filho quando eu estava grávida, pediu o adiamento de um julgamento e me foi negado. É, eu disse que não tinha condições de fazer uma sustentação oral porque estava no final de uma gravidez e me foi negado o direito porque não havia previsão legal. Somente depois da lei, Julia Matos foi que eu precisei, novamente, no meu terceiro filho, pedir o adiamento de um julgamento, de uma audiência na vara criminal, e o juiz, com base na legislação, foi que me deu é, a decisão favorável de ver minha audiência redesignada. Então, são essas situações de quando a gente fala de mulheres no poder, é porque nós precisamos ter a consciência de nos colocar à disposição, que temos capacidade de de estarmos juntos em qualquer posição que que queiramos. E, quando ocupamos essas situações de poder, nós vamos ter a voz e a vivência do que é ser mulher. É, diante dos temas que a gente está colocando, eu posso estar tá fugindo um pouquinho do, do, do que me foi colocado, mas é porque são situações que a gente parece simples na vida de advogados, e não são. Eu fui na Polícia Federal, na mesma instituição que você viu, nossa colega com filho, de salto. E que dificuldade de entrar na Polícia Federal de salto, porque o salto prendia no, no chão, por causa dos espaços. E vinha dois delegados, tinha um agente, a gente estava acompanhando uma uitiva de madrugada, e eu dizia, quem pensou nesse calçamento daqui da Polícia Federal nunca usou salto porque se tivesse usado, saberia a dificuldade das mulheres de andar nesse tipo de, é, de, de asfalto da Polícia Federal. E, então, assim, são violências, são situações, mas as mulheres, quando elas ocupam os, os cargos de poder, e quando a gente fala de poder, de igualdade, de respeito, é, não precisamos ocupar é, os cargos dos homens, hoje eu ocupo a vice-presidência, em nada é tirado o direito, ou, ou vejo diferença é, do meu presidente ser um homem, porque eu tenho, e nós temos hoje aqui no Amapá, um homem na instituição que deixa com que as mulheres possam conduzir. Somos respeitadas e somos ouvidas. E quando muito se fala de... É, da, da possibilidade das mulheres e quando as mulheres ocupam cargos e quando elas estão em posição de poder, elas conseguem ter esse tipo de visão diferenciado esse cuidado diferenciado, essa preocupação é, da frente parlamentar é, feminina da Câmara em relação à modificação do Código Eleitoral é de, é, de uma importância absurda, porque porque precisamos ter mulheres na frente desse trabalho para que elas possam ser ouvidas, para que elas possam ter participação altiva, porque somente nós, mulheres, poderíamos dizer aonde aperta os nossos sapatos. É, Ver a doutora Rita dizendo que colegas advogadas ligavam para ela tomando conta, dando banho no filho, é, amamentando, participando... Doutora, eu posso dizer que essa foi a minha experiência nesse último ano e nesse período dessa pandemia como home, como home office. É, eu vou finalizar dizendo assim: parabéns, mulheres. Parabéns por vocês, é, por nós termos essa capacidade divina de sermos mães, mulheres, casadas, profissionais é, da, da, com um dos maiores gabaritos que a gente pode ter com uma capacidade é, plena e a gente conseguir conduzir com tanto profissionalismo e brilhantismo Parabéns, mulheres. É, não queremos flores, queremos de respeito. Não queremos flores. Não, ir, não que elas não possam nem vir. Que venham as flores, mas que venham o respeito. Que venham é, a preocupação em saber que as mulheres podem ocupar, podem estar e vão é, ocupar os espaços sempre com muito brilhantismo, com muita capacidade e com muita vontade de fazer valer todas as, as possibilidades de ver as mulheres sempre brilhando. Parabéns, Rita, por ser uma referência para nós mulheres na área de prestação de contas, a Tati como referência em direito eleitoral. E a deputada Aline, parabéns pela sua participação na Câmara Federal e dizer que a nossa OAB está à disposição de todas vocês e a minha felicidade de estar participando hoje de uma discussão e um debate tão, tão bonito de ver é, em favor das mulheres. Boa noite. É, minha amiga Patrícia. É, minha amiga. É, no passado, na eleição, vou contar aqui um, os bastidores da eleição, né? Acho que era por volta de 11 horas, Pat. Aquele dia que a gente acabou se encontrando lá no PROS, né? E aí a Pat, com o filho pequeno, 11 horas da noite, estava lá no PROS ainda, naquele dia, naquela reunião que a gente se encontrou lá. Então, realmente, é... E aí ontem, inclusive, a gente estava conversando sobre né, algumas dificuldades que ela que ela encontrou nessa, nessa eleição, de, até mesmo por conta... É, Para quem não conhece o MAPA, nós temos uma parte das rodovias que não são asfaltadas, né? lama, carro atola, enfim, só, só uma confusão. Né? É quase uma guerrilha, mas a gente vai, a gente vai em frente, vai, vai tocando como dá. E te parabenizar, Pat porque é, realmente é, acompanhar a tua história... É, Ver que é, atua fortemente no eleitoral, está como vice-presidente da OAB, é, ocupa é, magnificamente a, a sua posição, jamais a VI pisando em algum colega ou deixando o poder do cargo subir para a cabeça. Então, muito bacana poder contar com pessoas contigo na OAB e muito mais ainda contar com pessoas como você como, como amiga então muito obrigado e agora gente é, dizem né dizem que o que o melhor sempre fica para o final olha a responsabilidade Tati a Tati é, ela é uma mega influenciadora digital do direito eleitoral né ela tem dois Instagrams no do, duas, duas páginas né dois perfis no Instagram a doutora ponto eleitoral oficial e é, te tá estudando direito e ali ela posta muito conteúdo de direito eleitoral. Se você, se você tem vontade de aprender um pouquinho mais, você pode seguir lá que ela dá muita dica. Fora isso, ela é advogada, ela é pós-graduada em direito eleitoral, direito constitucional, tem um projeto muito bacana com a professora Rita e com a com a doutora Maury em Porto, no e-book de prestação de contas. Tem um projeto muito bacana com o professor Daniel Falcão, né, da, para aprovação na, na OAB. E eu brinco muito com ela no, no, no, no privado, no WhatsApp. Fora isso, ela ainda estuda, ainda estuda aí japonês, italiano, alemão. Ela arruma tempo para para fazer tudo e estará na cadeira de registro de candidatura e compliance eleitoral é, na pós-graduação de direito eleitoral. Então, seja bem-vinda, Tati. Ela vai estar falando sobre candidaturas femininas e partidos políticos, os conflitos entre a legislação e a realidade. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao doutor Teiser... O convite, né? E assim, a confiança que teve no meu trabalho em relação a ser uma docente né, nesse projeto maravilhoso da Faculdade Cristã da Amazônia. Quero agradecer a todos os colegas que estão presentes aqui nos prestigiando, mandar um abraço para o professor Alessandro Costa, que ele é um, um dos culpados de eu estar aqui hoje. E assim, eu inicialmente pensei em né, em preparar uma palestra, um discurso. Mas é, como se trata da realidade da mulher, não só na política como no direito eleitoral, eu resolvi trazer um pouco da minha experiência. Porque a minha história com o direito eleitoral, ela primeiro não se desvincula da política, porque desde os 16 anos de idade, eu sempre tive é, uma participação ativa em movimento estudantil, tirei o meu título aos 16 anos e eu queria entender como é que funcionava toda aquela dinâmica. E ainda na graduação, eu me interessei pelo direito eleitoral, mas só tinha disciplina optativa, que infelizmente a maioria das, das universidades e faculdades não oferecem na grade, porque, por não ser obrigatória. E era uma disciplina que ficava no horário que quase ninguém queria, que era um horário... É, entendido como horário C, é, pela instituição que eu estudava, a Universidade Católica de Brasília, e quase ninguém queria. E eu ouvi de alguns colegas dizendo assim, ah, mas você quer, você quer mexer com direito eleitoral? Por quê? A mulher não tem espaço. Ah, mas não tem espaço. E eu fiquei incomodada com aquele. de a mulher não tem espaço. E um tempo depois eu, além de participar dessa disciplina optativa, eu já não precisava mais de disciplina optativa e fiz como extra. Fui entendendo que a violência é, política, ela começa dentro das instituições que a mulher está como base, na família, na escola, no bairro, porque sempre, na maioria das vezes, que a mulher quer se destacar, ela não tem esse espaço. E quando eu decidi não fazer uma palestra formal para trazer aqui para esse espaço, eu quero compartilhar também uma outra experiência que dentro do estudo do direito eleitoral eu decidi me candidatar. Eu decidi me candidatar a um dos cargos mais difíceis do Brasil, que é o cargo de deputada distrital, que é o que nessa disputa tem um o consciente eleitoral mais difícil do, do país. É, para a pessoa conseguir ser eleita, e ainda mais no meu caso, eu era desconhecida aqui no Distrito Federal, eu sou pernambucana, sou de Recife, quando eu me candidatei, tinha pouco mais de dois ou, ou três anos que eu morava aqui, conhecia pouca gente, e já era afiliada a um partido, e tinha todas as condições de elegibilidade. Passando por isso, decidi ser candidata. Não foi fácil, no meio de, desse processo eleitoral de 2018, eu conheci outras mulheres de vários partidos e a então candidata Tainara do, do Partido Rede e a Tamara Naís, que era candidata do pelo PC do B também a, a deputada distrital. Elas fundaram um grupo chamado Frente Suprapartidária de Mulheres e esse grupo unia mulheres de todos os partidos, ou da grande maioria, independente de posição política ou ideológica, e sim para mostrar qual era a dificuldade que as mulheres tinham. Naquele momento, o que me incomodava é partidos que dizem que empoderam a mulher, que dá espaço para a mulher, eles não fazem isso na prática. Isso aí foi uma experiência que ninguém me contou. Eu não estava assessorando uma candidata, eu não estava em uma campanha. Nessa campanha, eu era candidata, eu estava trabalhando junto com a advogada, a doutora Anny Borges, eu estava trabalhando como contador, mas eu também estava atuando na prestação de contas, que eu sou técnica em contabilidade, e eu vi toda a dificuldade. E, assim, a dificuldade era tamanha, que até para reunir o grupo da das mulheres, né, de vários partidos, para debater a inserção e a participação da mulher na política, era difícil, porque esse movimento ele não perdurou, se dissolveu, não existe mais, e infelizmente, porque assim, algumas mulheres sofreram violência política dentro das suas próprias agremiações, por estar querendo o espaço, porque a lei da física diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço infelizmente com essa cultura machista que a gente vive que historicamente só é determinado para a mulher os serviços referentes ao cuidado a mulher ser protetora a mulher ser a provedora do lar dentro do ambiente da casa e voltado para a família e o normal ser o homem estar tá trabalhando e ocupando os espaços de poder muitas pessoas começaram a se afastar Muita gente diz assim, ah, mas eu vou para essa reunião, aí ainda tem a campanha, tem o um marido, tem o um menino, tem a casa, tem um monte de, de situações que afastam afastando as pessoas. E a minha visão é que, embora tenhamos avançado bastante com as vitórias da legislação, a realidade é outra. porque A começar pela interpretação da lei. O parágrafo 3 do artigo 10 da lei 9.504, quando fala na cota, a famosa cota, ela tem uma interpretação errônea, porque ela não determina como cota de gênero. Não diz que é 30%, de, é, 30 reservado para as mulheres. Se você observar, esse parágrafo da lei, ele fala em no mínimo, 30% do sexo oposto. Ou seja, não significa que a obrigatoriedade é de 30% de mulheres de 100% das candidaturas. É, vai ser 30% para mulher. Não, se for ao contrário, lógico que pode, mas as mulheres elas não são incentivadas. São incentivadas até certo ponto. Elas são incentivadas a estar ali para estar apoiando o homem. E essa realidade eu consegui enxergar e viver em vários ângulos. Na campanha municipal, agora de 2020, houve um fato que um candidato, ele destratou uma colega advogada por ser mulher. Ele disse, não, mas eu não vou tratar com a senhora, a senhora é a advogada, eu vou tratar com fulano que é o contador. E isso são elementos de violência, e os partidos simplesmente deixam passar porque acaba sendo conveniente em decorrência dos fatores históricos que a gente vive. Infelizmente, a gente tem essa realidade, mas ao mesmo tempo que essa realidade de violência e desestímulo dos partidos para com as candidaturas e o desempenho das mulheres é grande, as mulheres estão resistindo. Resistindo não por ser mulher Não, eu não quero estar aqui porque eu sou mulher Porque eu estou é, Ocupando uma vaga que foi Designada numa legislação Não, é como A, a, a deputada Aline falou É um espaço para todo mundo Como a doutora Patrícia também falou aqui A professora Rita falou é, São fatos De violência Que vão ocorrendo E eu volto lá no, no Começo da minha história no direito eleitoral os próprios colegas desestimulavam as colegas de, de graduação, assim, não, vai fazer outra coisa, procura direitos humanos, procura, não é, discriminando as ou, os outros ramos do direito. Mas, assim, mas você só vai trabalhar a cada quatro anos, no caso daqui de Brasília, ou a cada dois anos. Não, o direito eleitoral é um ramo do direito público bastante abrangente e que, no geral, as pessoas negligenciam. E quando as mulheres começam a se interessar pelo direito eleitoral, as pessoas acabam não entendendo qual é a dinâmica. Porque a gente está ali não é para defender a ideologia A, B ou C, e sim o devido processo eleitoral para garantir a lisura das eleições. E diante disso, assim, se eu continuar aqui falando, eu tenho assunto para falar por uns 10 anos e não temos todo esse tempo, é, convido vocês a darem uma olhada no site da, da faculdade, né, da, da Faculdade Cristã da Amazônia, conhecer o nosso curso de pós-graduação. Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa live, compartilhando é, esse conhecimento e aprendendo, acima de tudo aprendendo, porque ninguém sabe de tudo. A gente sempre se coloca à disposição para aprender, porque no dia que eu souber de tudo, acabou, né? não tem isso, a gente aprende todos os dias e com todos, todos aqueles que passam na nossa vida deixam algum ensinamento. E a partir daí, a gente pegar essa experiência e levar até a prática, como a doutora Patrícia falou, a questão da OAB, a questão da paridade, porque não lutar com isso em relação é, à própria legislação eleitoral, é 30% do sexo oposto, e por que não incentivar a paridade de gênero? Por que não? Essa cultura do desestímulo, eu tenho observado que, em partes, ela está sendo fracassada, porque eu vejo mulheres brilhantes atuando no direito eleitoral, na justiça eleitoral, e o trabalho tem fluído bastante. Mas, assim, a gente vai encontrar muitos desses espinhos no, no caminho e é não desistir é perseverança e continuar é, cumprindo a missão, é né? mostrar para que veio e seguir em frente. E, por enquanto, é isso. E passo aqui a palavra para o nosso coordenador, Dr. doutor para concluir aqui com o encerramento. Obrigada a todos. Obrigado, Tati. Olha, eu quero, quero compartilhar com vocês. Quando eu conheci a Tati, eu conheci a Tati num evento em, Bra... em São Paulo, num evento de direito eleitoral, de prestação de contas da professora Rita do lado de uma garrafa de café. Então, me diz que tem como não ter conhecido a Tati no melhor lugar que eu poderia ter conhecido. Então, é, a Tati, eu, eu brinco com ela, no... eu brinco que a Tati ela, ela é do nosso time, time dos doidos, que ela... Ela é palpatora da obra, ela, ela é uma guerreira aí que já está tendo o um reconhecimento devido por todo o estudo, por toda a dedicação que ela vem é, se dedicando por todo esse tempo. E quem sou eu para falar mais alguma coisa sobre mulher no direito eleitoral, sendo que eu estou aqui ladeado por todas essas mulheres? Eu só tenho que falar é, agora, né, como eu já havia comentado com elas, que cada mulher que foi convidada para essa live, elas têm a sua parcela de contribuição na minha vida no direito eleitoral. A deputada Aline foi a primeira pessoa que, eu, que me deu uma oportunidade de trabalhar no direito eleitoral, com o partido político, fazendo CANDEC, registro de candidatura, né? fazendo aquela administração partidária. A doutora Patrícia foi a primeira pessoa que eu advoguei em uma causa de direito eleitoral em 2018, onde, graças a Deus, nós obtivemos êxito como a, a, uma prestação de contas aprovada sem ressalvas de deputado estadual na eleição do Amapá, a professora Rita, meu Deus do céu, eu quando eu estou triste eu escuto um áudio que ela me mandou no WhatsApp, que ela fala de voo, e aí eu já me emociono logo, fico fico todo besta de novo e, e me animo para continuar nessa jornada e a Tati que conheci e, num evento da professora Rita sobre prestação de contas eleitorais e desde lá a gente veio é, estreitando laços, se ajudando. Tati, me socorre, me arruma uma jurisprudência. E, e de vez em quando ela tá meio doida e me responde em italiano, não entendo nada do que ela fala. Mas aí ela... <risos> então são mulheres que são referências no direito eleitoral. E eu posso dizer que vocês são referência também na minha vida, tanto profissional quanto pessoal, porque todas, de alguma maneira contribuíram para que a gente pudesse dar os nossos passos no direito, no direito eleitoral. Então eu só tenho a agradecer vocês por todo toda sabe a dedicação, a disponibilidade, por todo acolhimento que vocês sempre dispensaram para gente. Obrigada. Quero agradecer, Taiser. Quero agradecer a doutor Thayzer, coordenador agora da faculdade, cristã da Amazônia, vai ter esse curso maravilhoso de direito eleitoral. Tenho certeza que vai abrir portas e mais portas para que tanta gente, homens e mulheres, possam atuar. E mulheres, estimulem-se, não esperem incentivo de ninguém, vocês próprias. Tomem a decisão de ir avante, ir adiante. Você é capaz daquilo que você quiser. A despeito de todas as dificuldades, a nossa fibra, a nossa textura é diferente. A gente tem uma força maior aí, uma lubrificada de um jeito diferente na nossa engrenagem aí, no nosso funcionamento. Quero deixar um beijo para todas essas mulheres maravilhosas aqui que eu assisti babando essa live linda e quero deixar o meu beijo representado numa mulher aí do Amapá que é a Luna Arjunuera que é uma guerreira sem precedentes uma mulher capaz de tirar todo e qualquer é, percal, obstáculo que encontra à sua frente então nesse dia da mulher né nessa semana de, de lives, de eventos sobre as mulheres, nesse lindo evento eu quero... É, deixar aqui registrado toda a minha admiração por essas mulheres representadas, pela Junoeira, que é uma aluna de, do, do Amapá fantástica. Tati, te amo. Doutoras, prazer enorme conhecer vocês. Tais, você sabe, qualquer coisa vai lá no zap que a gente conversa e vamos lindo para os voos. <risos> beijo grande, que mais e mais eventos venham, que a faculdade, assim, seja referência nacional e será. E muito feliz. Obrigada por estar aqui com vocês. Doutor Tais. Eu, eu quero agradecer também. agradecer também. Quero falar que eu quero ser aluna dessa faculdade, quero fazer pós Direito eleitoral, já estava procurando, e agora eu estou aqui, já, olha lá, a Tati já botou a plaquinha. E, e falar para vocês também né, Que eu sempre carrego comigo um versículo Que é todas as coisas que para o bem daqueles que amam a Deus E eu tenho cada dia certeza disso A gente precisa deixar o caminho mais fácil Um para as que vêm é, depois de nós né? A gente precisa deixar esse caminho ali é, mais preparado E, e, e é essa é a nossa missão e, assim, Thaisy, eu lembro muito bem quando eu conheci você ali nas pontes do arquipélago do Bailique, nas passarelas, né é, e eu, assim, bati o olho em você, eu já sabia que você seria realmente uma revelação por pela sua garra, pelo seu empenho, e hoje você é uma grande referência no direito eleitoral. Então, assim, eu me sinto muito feliz né de fazer parte dessa construção, de poder é, dar a mão uns aos outros e a gente conseguir chegar no objetivo comum, que é cuidar de todos. né, Doutora Patrícia também, eu tenho uma enorme admiração quando se fala em direito eleitoral aqui no Estado, a gente sempre fala e faz essa referência no nome da doutora Patrícia, e isso é muito importante, porque, é, como todos nós dissemos aqui, né? nós não queremos estar no espaço porque tem que estar ocupado por uma mulher, não, nós queremos estar nesse espaço porque nós somos competentes para estar é lá naquele espaço. É isso por isso que nós queremos. E a Tati que eu quero conhecer pessoalmente em Brasília, que eu estou toda semana em Brasília, né, convidá-la aí para fazer parte dessa reforma política, a todas vocês, dessa dessa dessa reforma do Código Eleitoral. E a Doutora Rita também. Quando eu também quero conhecer a Doutora Rita, adorei a palestra. E aqui dar um beijo a todas as mulheres que estão participando, as mulheres republicanas, que onde nós estamos, elas estão lá firmes e fortes, né? E dizer a todas as mulheres: vamos continuar lutando, porque Celina é, Guimarães conseguiu esse direito, né? É, lutando, e nós não podemos perder esse direito, muito pelo contrário, nós temos que avançar cada dia mais. É, agradecer mais uma vez, Taisa, e dizer da honra e da felicidade participar de uma live tão bonita e tão importante, é, discutindo é, os nossos direitos e, principalmente, o reconhecimento do, é, da nossa capacidade de ocupar os nossos espaços, porque são nossos, porque temos capacidade, porque podemos e porque podemos fazer também muito mais e diferente. Foi um prazer, Tati, um prazer, Rita, eu sempre lhe acompanho, então, sempre me coloco à disposição para... Parabéns, parabéns, gente, por ter tido esse olhar no E sei que a faculdade... Boa noite, é um prazer estar com todas. E, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. Infelizmente, esse evento não é presencial, para poder rever a doutora Rita, rever o Kaiser, e conhecer a deputada Aline e a doutora Patrícia. Mas, assim, na hora certa, a gente não vai voltar a ser como antes, porque se voltar a ser como antes, a gente não aprendeu nada nessa história de pandemia. Que passe a ser melhor, né? que a cada dia, tudo que a gente for fazer é depositar confiança, conhecimento e fazer com amor e dedicação. Eu vou encerrar aqui parafraseando um slogan de uma, uma rádio lá de Pernambuco, como falei para vocês, sou pernambucana, que é a Rádio Jornal do Comércio, que fala Pernambuco falando para o mundo. Aí eu estava conversando com a Maureen essa semana aí disse, é Pernambuco falando para o mundo. Ela fez, será que o slogan da rádio ele foi inspirado em Tati Gomes. Aí eu vou parafrasear direito eleitoral falando para o mundo e vamos levar o direito eleitoral e levar a política como ela é. Não a política que está aí, que as pessoas confundem os, é, a atuação dos maus políticos como sendo a política. Não a política, a arte do diálogo. E é isso. Tá. Teu áudio, fone. Está fechado o áudio. Pronto. Pronto. Então, eu só tenho mais uma vez é, que agradecer a todas vocês e agradecer à Faculdade Cristã da Amazônia, que acredita no direito eleitoral, acredita no processo eleitoral, disponibilizando essa pós-graduação é, aqui no estado do Amapá. E agradecer em nome do professor Jorielso, da, da diretora Sandra Brito, da coordenadora-geral Carol Amanajás, que puxa minha orelha direto. Agradecer, <risos> agradecer a Iracila, que trabalha comigo, que também é, me ajuda muito é, nesse dia a dia. E agradecer é, também é, a confiança de todos no nosso trabalho. A gente tenta né, fazer sempre o melhor, e por último e não menos o importante mas o mais importante agradecer a Deus porque em meio a tantas coisas ruins que o nosso país passa em meio a tantos problemas né, de pandemia de isolamento de falta de alimento na mesa nós podemos estar aqui com saúde, felizes encontrando amigos ainda que virtualmente e que Deus possa nos proteger nos abençoar e abençoar o nosso país, os nossos amigos, né? o nosso povo. Então, mais uma vez, meninas, muito obrigado pela participação obrigado, de vocês. Obrigada, Grande obrigado, beijo. obrigada, Tai. Obrigada. Tchau, meninas. Tchau. Tchau.